E nesse vídeo, irei comentar mais uma vez sobre o silêncio. Porém, para que não tenha uma meia-verdade em achar que o silêncio se trata apenas de ficar calado, evitando conversar com pessoas, direi agora exatamente e mais aprofundado sobre o que realmente o silêncio se trata. Pois afinal, para aqueles que sabem usar o silêncio ao seu favor, estes conseguem estabelecer em suas vidas habilidades que vão muito além do que somente não falar nada quando se está recebendo uma provocação e tais habilidades que se forjam através do silêncio são usadas para controlar emoções, para controlar dores, para se autoconhecer e assim vai. Ademais, acredite se quiser, mas o silêncio pode até mesmo ser usado como estratégia de persuasão. Porém, deixaremos isso para um próximo vídeo e focaremos na perspectiva de usá-lo para se distanciar de pessoas que te fazem mal, mas antes de iniciarmos, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Usar o silêncio nos dias de hoje como autodefesa é fundamental, pois afinal, o mundo está repleto de indivíduos invejosos, falsos e assim por diante. Logo, desenvolver estratégias que envolvam silêncio é importante para afastar aqueles que desejam seu mal. E apenas entenda, mesmo que essa pessoa te prejudique, de alguma forma você não precisa tirar satisfação com ela ou ofendê-la, ou ainda tentar retribuir o mal que ela te fez. Basta que se afaste em silêncio e não dê nenhuma satisfação caso ela te pergunte o porquê a excluiu da sua vida. Apenas aprenda. Que é o silêncio interno o que mais importa, pois esse mesmo te dá o racional que precisa para não falar e assim manter a sua paz, mesmo diante de problemas, preferindo não falar nada quando se vive situações difíceis e também quando vivencia bons momentos, pois compreendeu que esse silêncio interno controla o desejo irracional de falar e expor sentimentos que podem atrair problemas. Sabendo disso, Veja ainda que o mal do ser humano que não pensa estaria em expor tanto a sua dor quanto a sua felicidade, e depois esse mesmo não entende o porquê há tantas pessoas o odiando e o invejando. Mas agora você sabendo o que deseja da vida, deve entender esse simples fato para que não se permita mudar sua direção por influência dessas pessoas, pois caso isso aconteça, elas só estarão do seu lado para arranjar jeitos de deixar você na pior. Portanto, é muito melhor você seguir o seu caminho em silêncio, excluindo esses indivíduos inoportunos. E bom, aprenda a ser silencioso, tanto com os outros, quanto para si, não para que fuja de suas perturbações, mas para que, pelo menos, elas não te incomodem e você possa ver com mais clareza o que há nas profundezas da sua mente. Pois imagine um lago calmo e no meio da natureza intocável. Se você observar de perto esse lago, conseguirá identificar o que existe lá no fundo. Agora, caso chova, não mais conseguirá identificar o que há em suas profundezas. Essa analogia é muito útil para entender o ponto em que estamos tratando, em que o silêncio age como um fator de clareza, mesmo em meio a uma turbulência externa a você. Enfim, siga essa lição com precisão para que nunca mais alguém te perturbe e consiga te tirar do seu caminho. E bom, se gostou dessa mensagem, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.